Amigas e amigos do Grande Prêmio, hoje chegamos com os cinco pontos que aprendemos do GP de Austrália de Fórmula 1. E o primeiro ponto é es que, passe o que passe, gana Red Bull. Max Verstappen viviu várias emoções no GP de Austrália este domingo, saiu desde a pole position, encaixou para a terceira posição, recuperou o liderato, abriu o muita batalha e ao final necessitou aguentar a competência eh, por uma nova resalida. Ele passou todo ao bicampeão e a assim, ganou. Só ganhou. tem três vitórias em três carreras em esta temporada porque em Arábia Saudita cabe recordar, teve problemas em la classificação, eh, largou 15º e a um assim chegou segundo. Ganou Nesta carreira, Sergio Pérez. E aí chegamos a nosso segundo ponto do GP de Austrália, é es que Sergio Checo Pérez não é Max Verstappen. Um piloto que não perde a oportunidade de dizer que está lutando para o título, que tem condições de lutar contra Max Verstappen, não pode chegar quinto, tendo é o melhor coche como Checo Pérez tem. Max Verstappen em Reda, comeu todo o pelotão e só não ganhou porque pensou que tinha problemas e não empurrou mais para se acercar a Sergio Pérez. Esta vez em Austrália houve três relargadas, três oportunidades de que os coches se acercassem e aún assim Pérez não chegou eh, entre os quatro primeiros. O terceiro ponto de Melbourne é es que Charles Leclerc está em modo desesperação. Os radios, as entrevistas, sua condução mostram que Leclerc está em pânico. Eh, Perdiu o bricho em seus ojos de correr por Ferrari, já não tem fé no tiene fe en el equipo italiano. E também, não tem paciência com os errores de Ferrari. Hoje, em eh, Melbourne, é o terceiro ponto é es que Charles Leclerc está em modo de desesperação. Suas entrevistas, eh, sua comunicação por rádio e a hora também sua maneira de conduzir mostram que o Monegasco está em pânico. não é o mesmo brilho de correr por, los ojos de correr por Ferrari. Não tem mais a fé em o equipo, a confiança em o equipo e também não tem mais paciência para os erros de Ferrari. Em Melbourne, estuvo deslucido todo o fim de semana e essa maniobra, muito rara, eh, tentando forçar um uh, adelantamento eh, contra Lance Stroll. Eh, fue la gota que comó el vaso de agua y que nos permite decir que él está desesperado. Y el cuarto punto es que todo ha salido como esperado en Alpine. Ya sabíamos que tarde o temprano Pierre Gasly y Esteban Ocon pelearían en la pista y eso eh, ocurrió en la última relargada del GP de Australia, el choque de los dos eh, dejó sin puntos a una Alpine que venía muy bien, tuvo muy buen rendimiento en el circuito de Albert Park y claro, eh, salió perjudicada por, por la, la, las ganas, por así decir, de, de sus pilotos. Uno culpó al otro en las entrevistas post Carreira e vídeo que subiu ao com um discurso mais eh, suave desses dois pilotos a, a mim não me convenceu. E o último ponto é es que nunca antes em la história dela Fórmula 1 na carreira havia tido três bandeiras rojas. Creio que todos estamos de acordo que a última saída da GP de Austrália foi o que salviu a, eh, a carreira em termos de espetáculo, de entretenimento. Creio que todos desfrutamos do caos, pero ao convocar uma bandeira roja totalmente sem sentido, a terceira de la carreira, e vuelvo a dizer algo inédito em história da Fórmula 1, a FIA deixou por detrás todo o aspecto deportivo. Para valorar é o aspecto de entretenimento, algo que me parece injusto e que não combina com a Fórmula 1. E tu, tienes tus cinco pontos ou por lo menos um ponto destacado do RP de Austrália? Opina nos comentários.